Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo e vamos falar hoje sobre estatística. Tá? Vamos falar sobre alguns conceitos iniciais, conceitos importantes e vamos ter uma noção inicial de como trabalhar com esses dados, tá bom? Acompanha aí então. Então, em primeiro lugar, o que é estatística? Estatística nada mais é do que a ciência que estuda, manipula, enfim... Dados, dados diversos e, e transforma de maneira que esses dados fiquem mais fácil de enxergar, de entender e possam ser utilizados para melhorar alguma coisa. Enfim, a gente pega dados de forma bruta, seja lá de forma intencional, coleta dados e a partir do momento que a gente organiza esses dados, fica mais fácil de enxergar e tomar decisões. Então é para isso que vai servir a estatística. Vou começar com alguns conceitos básicos, começando com população e amostra. Uma população é formada por todos os elementos de um conjunto que tem pelo menos uma característica em comum. Então aqui a gente retoma a noção de conjunto. Então quando eu consigo pegar uh, elementos, enfim, objetos, seja lá o que for, e agrupá-los a partir de uma característica ou forma um conjunto. E é importante dizer que a população é formada por todos os elementos com essa característica. A amostra vai ser um subconjunto deste extraída des, desta população ou deste conjunto maior. A amostra nunca vai ser maior que a população, vai ser no máximo no mesmo tamanho. Aqui um pequeno exemplo. Uma pesquisa sobre quantidade de horas que os brasileiros passam, que os brasileiros, vou destacar aqui, passam assistindo à TV, foram, foram entrevistados 54 mil pessoas. Então, esses entrevistados não é a minha população, é 54 mil é a minha amostra, são de fatos que foram entrevistados. Então, veja que o problema não fala necessariamente em população, mas ele deixa bem claro que, foram, que é uma uma entrevista realizada com brasileiros. Então, qual é a minha população de brasileiros? Atualmente ela está em mais de 200 milhões. Esses dados se referem ao censo de 2010, né? Mas a minha, então a minha população é em torno de 200 milhões e a minha amostra 54 mil. Eu consigo estabelecer isso porque foi deixado implícito aqui que é, uma, é a quantidade de horas que brasileiros passam a, a assistindo TV, certo? Então vamos lá, seguindo. As características estudadas de uma população, então essas, essas é, características que a gente observa numa população, vão ser chamadas de variáveis. As variáveis podem ser dos tipo, do tipo qualitativa ou quantitativa. Qualitativa quando for observado observadas características do tipo Uh, cor do cabelo, uh, opção, por exemplo, preferências de alimentação, que tipo de alimentação, uh, aprovação, desaprovação, enfim. De algum... Enfim, esses dados vão ser chamados dados qualitativos e a gente vai agrupá-los e aí sim contabilizá-los de acordo com essas características. Os dados quantitativos podem ser expressos com números, nós temos as variáveis quantitativas discretas ou contínuas, a discreta é aquela que, que vai ser expressa por números inteiros tá e a contínua vai ser expressa com números com casas decimais e aí ela tem uma variação um tanto maior do que a discreta, mas são dados separados e tratados de forma parecida, tá? mas é importante a gente reconhecer cada uma delas. Vamos lá, distribuição de frequência. Supondo, então, eu já coletei dados, nesse caso aqui, eu estou me referindo a uma pesquisa de preços de notebook de um determinado modelo em 20 lojas, então eu tenho 20 preços aqui embaixo de 20 lojas distintas, e aí os preços têm de R$ 2.000, R$ 2.500, R$ 2.600 reais, e assim por diante. valores se repetem okay? em uma determinada quantidade. Depois que a gente tem os dados coletados de forma bruta, primeiro passo, é organizar pela distribuição da frequência Ou seja, a gente vai contabilizar quantas vezes cada um aparece Então para isso é fundamental uma tabelinha Nós vamos ser, usar muito tabelas, planilhas eletrônicas Para trabalhar com dados estatísticas, estatísticos Aqui neste caso, foi feito de uma forma bem simplista Então temos apenas três variações de preço 2.000, 2.500 e 2.600 Contabilizando, nós contamos seis ocorrências a R$ reais, 4 2.500 e 10 e ocorrências de R$ reais. Então essa aqui é a primeira planilha mais básica, tá? A frequência absoluta, tá? Quando a gente contabiliza os dados, e aí a gente tem uma última linha aqui, o total. Então se foram 20 valores distribuídos aqui, essa soma tem que fechar no total. 20 que é o total de preços calculados e é com as suas respectivas frequências Nós vamos indicar por esse FI com frequência absoluta Ok? Depois, cabe-nos que é uma, uma, um dado muito importante de fazer Que é a frequência relativa Os dados brutos, assim 6, 4, 10, às vezes não fica muito claro Em relação ao total, se é bastante, se é pouco a frequência relativa nada mais é do que uma relação com o todo, tá? uma relação percentual. Ou seja, para eu chegar na frequência relativa desse primeiro dado, 2.000, nós vamos dividir o 6 pelo total, que é 20. Então, 6 dividido, que é 20, dá 0,30, multiplicando por 100, obtemos o valor percentual. Então de 30% Então eu sei que 6 representa 30% do total Veja que fica um pouco mais claro E assim por diante 4 sobre 20 de vezes 100, 20% E por fim 10 sobre 20 0,5 ou, ou 50% E olha como fica melhor de eu enxergar que 50% é metade Então a ah, metade das lojas pesquisadas O, preço, o notebook custava 2.600 Quando está assim não fica tão óbvio com a frequência relativa melhora bastante depois as frequências acumuladas que é mais um elemento para a gente poder avaliar os dados que nada mais é do que a soma sequencial dos totais de cada um dos valores tanto para a frequência relativa absoluta ou fre a frequência absoluta acumulada ou frequência relativa acumulada veja aqui na tabela eu coloquei mais duas linhas dos mesmos valores então a frequência absoluta e frequência relativa e agora as acumuladas vai ser na primeira linha eu tenho o próprio 6 na segunda linha eu vou somar o 6 mais 4 10 na outra os uh, 10 mais 10 20 tá? ou uh, 10 mais 4 mais 6 para relativa da mesma forma 30% depois 30 mais 20 50 e os 50 mais os 50 desta linha também, aí chega a 100%. Aqui não tem sentido esses, to opa, aqui, esses totais aqui, tá? Nós somamos até aqui e é o suficiente. Agora vamos para um outro exemplo. Uh, pelo seguinte, tá? naqueles dados do notebook, eu tinha três valores específicos e cada um se repetiu uma quantidade de número de vezes. E ok, ficou fácil de agrupá-los. Agora imaginem dados que praticamente nenhum se repete. Então não tem sentido, eu não vou ganhar nada agrupando os dados iguais. Por exemplo, veja esse caso. Aqui eu trago dados sobre a poluição sonora, né? ruídos acima de 50 decibéis, são prejudiciais. E aí foi feita uma pesquisa lá na cidade de São Paulo e verificados em vários lugares diferentes da cidade de São Paulo e foi medido os, o ruído da cidade. Eu vou abreviar aqui e obtivemos esses seguintes dados 73,94 dB, 66,84 e assim por diante. Veja que os dados praticamente não se repetem, então não tem sentido eu agrupá-los com os iguais. Então nesse caso nós vamos agrupar, usar uma técnica. Tá? Nós vamos agrupá-los por intervalos, então aí vai fazer bem mais sentido agrupar por intervalos, de tanto a tanto, de tanto a tanto, aquela quantidade, e de tanto a tanto, e assim por diante. Tá, mas como que eu vou organizar? Que quantidade de intervalos? Qual vai ser o tamanho dos intervalos? Então, tudo isso tem algumas técnicas para a gente proceder. Eu deixo aqui um passo a passo. Tá? Primeiro passo é identificar o maior e o menor. Então, neste caso, 73,94 era o maior e 55,77 o menor. Identificando eles, vamos calcular a amplitude, ou seja, o tamanho desse espaço, calculando a diferença entre eles. Neste caso, deu 18,17 a amplitude, ou seja, o tamanho do intervalo. Sabendo o tamanho do intervalo, então nós vamos pensar... Uh, em quantos intervalos eu quero dividir, chamamos este intervalo de classe e aí esse não tem uma fórmula certa, vai depender de quem está avaliando os dados se tu quer quantos intervalos você pretende, também vai variar de acordo com o número de dados também, né? às vezes é conveniente, tem um, vários tem um número maior ou um número menor de intervalos de classe mas nesse caso nós optamos uh, então para calcular essa Amplitude do intervalo tá, Ou da classe Nós optamos por 4 tá, eu vou fazer, Então a gente vai pegar esse, Essa amplitude total Aqui do intervalo e vamos dividir por quantos Intervalos eu quero, neste caso 4 O resultado foi 4,5425 Como o objetivo é facilitar visualmente Vamos arredondar esse dado Arredondei para 5 É bom arredondar para cima porque senão vai ficar faltando depois Então arredondamos para cima E aí os intervalos vão iniciar Por exemplo, como o primeiro intervalo era 55,77 Nós vamos arredondar um pouquinho para baixo Para que esse número não vamos arredondar para cima Não vamos iniciar em 56 Nós vamos a, a começar em 55 para um número redondo, um número inteiro e a partir daí somamos 5 para calcular o tamanho desse intervalo então o primeiro intervalo vai iniciar em 55 e vai até 60 olha a anotação de intervalo fechado, aberto ou seja, 55 faz parte do intervalo 60 não uh, essa é uma anotação eu posso também escrever da seguinte forma assim então significa que 55 faz parte desse intervalo 60 não Somamos mais 5, mais então o próximo intervalo vai de 60 a 65, o outro somando mais 5, 65 a 70 e depois por fim de 70 a 75. Temos os quatro intervalos aqui e todos os dados cabem em cada um, eles vão se achar em cada um deles. Somando esses intervalos, contabilizamos aí 5 que estão entre 55 e 60, 17 entre 60 e 65 e assim por diante frequência absoluta, a frequência absoluta acumulada, então somando 5 mais 17, 22, mais 6, 28, mais, 6, mais 4, 32, E aí deve fechar aqui, esse último aqui, como eu falei, não faz sentido somar outro dado. A frequência relativa, então esses 15,62, equivale a 5 dividido por 32 multiplicado por 100 então tivemos 15,625% posso deixar assim, posso arredondar depende dos critérios, mas o somatório aqui precisa dar 100% foi feito com cada uma linha depois a acumulada da, a, a, da relativa então 15 mais 53 68, 68 mais 18, 87, 87 mais 12, 100% também ok? Então pessoal, de forma bem resumida, então, esse primeiro momento, né, a primeira coisa a se fazer para organizar dados é isso, fazer essa distribuição de frequência, calculando frequência então, absoluta, frequência relativa, relativa acumulada, absoluta acumulada. Aqui a gente já tem uma noção geral de informações. Esse material eu vou deixar disponível para vocês em PDF e ele está mais completo, tem mais informações e tem inclusive mais três exercícios resolvidos que vocês podem acompanhar lá e qualquer dúvida vocês mandem para mim. Tá bom pessoal, então ficando por aqui e até mais!